É então, essa é relação dos anãos com o judeu, com o Antigo Testamento? E aí, vamos tentar fazer um uso aí de, de analogias aí, cristãs dentro da obra de Tolkien, só para o pessoal sentir um pouco aí tem algumas perguntas galera a gente vai responder essas últimas perguntas aqui já já se a gente não, não faz nenhum uso aí de analogias eu vou iniciar aqui professor só com uma uma, uma aplicabilidade básica e já tá até meio batida aqui no canal tanto que eu falo disso <risos> que é aquela da do tríplice ofício de Cristo né dentro do da Terra-média que é, é Cristo como sacerdote, como profeta e como rei. Que a gente, como a gente aprendeu aqui, que é, é, esse tipo de aplicabilidade, você não bate um martelo no personagem. Não posso falar que Frodo é Jesus na história, porque ele foi lá sacrificar, mas ele tem traços, ele tem algumas atitudes ou até um ofício de Cristo, que é o, o de sacerdote, Cristo como sacerdote, que... Se sacrificou pela humanidade, falou, não, eu vou fazer isso, né, eu que vou ir lá e, e, e me sacrificar, e Frodo, ele fez isso, ele foi já sem esperança de volta, ele já foi achando que já ia se acabar ali, ia morrer lá mesmo, se sacrificar, ou seja, dar sua vida pela humanidade, ele já foi nessa intenção, né, e Cristo como profeta seria o Gandalf ali, né, que tem essa ligação com os Valar, né? Seriam os deuses, né? E ele traz mensagens, ele traz coisas ali da, da, da, da, terra, é, dos, da terra imortal ali, do, do, dos Valar e dos deuses para a humanidade, né? Então, seria uma, visto como Cristo como um profeta. E o Aragorn, né? Aí é mais batido ainda, que é o Retorno do Rei, dá até o título ao último livro aí do, do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, na verdade. É, é Cristo como rei, né, que aí ele, o, o Aragorn, ele é o cara que é de uma linhagem real, né, uma linhagem Númenoriana, herdeiro, né, de Sildur, de Elendil e só que ele vive como um, um servo, ele vive como um guardião, um cara, um, um, um caminhante, né, ele vive como o, o famoso passo largo, assim como Cristo, que Cristo pouco andou, né? Na verdade, ele andou, foi muito, né? Então, é um cara que... E, e, e, e ali, como a gente vê também, em Isaías 3, né? Que é o servo, né? Isaías fala muito de Cristo como servo, aquele que não tinha aparência, não tinha nem... O próprio Cristo fala, ah, o homem não tem nem onde recostar sua cabeça, não tem nem onde dormir, né? De, tipo, tanta pobreza ali, entre aspas, que havia na vida de Cristo, mas que era descendente de Davi, que vinha da linhagem real. E aí sim, ele era o Messias que foi é, prometido e que retoma o trono, assim como o Aragorn. Então, é, ninguém é Jesus, mas tem traços de Jesus, a gente consegue enxergar Cristo em alguns deles ali, né? Principalmente nesse, que eu falei, batido tríplice ofício de Cristo, né? Se você puder levantar mais alguma, alguma aplicabilidade aí pra gente. Deixa eu gosto levantar. muito, é, eu gosto muito, assim, porque a aplicabilidade ela não é só uma, uma maneira de você, no Tolkien, de você fazer a leitura, a interpretação. Mas ele, como proposta de subcriação, e aí a discussão da mitopeia, né, da produção de mitos, é, ele construía elementos é, originais. É, então, eu, me interessa muito isso. Então, por exemplo, na, na tradição é, católica você tem a ideia da hierarquia ontológica, quer dizer, aquilo que não é material é mais permanente. Né? Então Deus é espírito, diz João, né? Quer dizer, Deus é um elemento que não tem matéria, ele não tem corpo. Né? Ele não se reduz ao corpo, ele tem mais existência. O espírito ele é mais forte do que o corpo. Uh, então os anjos, por exemplo, eles não têm corpo, então eles são mais fortes do que o corpo, mas eles são seres limitados. Não são Deus que é limitado. E os homens têm alma e corpo, né? Alma inteligente, alma imortal. É, então eles, embora tenham corpo, eles são a, a, a, o lado mais baixo, né, da estrutura ontológica do espírito. Mas eles são o primeiro, né, o mais alto daqueles que têm corpo. Então eles são maiores que os animais irracionais, que as pedras, que as plantas. E tal. Dentro dessa estrutura da hierarquia ontológica, o que o Tolkien uhum. faz? Cria dois novos, duas novas categorias. Ele cria a categoria dos elfos, que são como se fossem elementos entre nós e os anjos. Então, os elfos eles são imortais no espírito, o espírito deles não se cansa do, nosso, do corpo deles. Então, o espírito deles, digamos assim, é mais nobre que o nosso. Né? É, e nesse sentido, eles têm outros poderes, enxergam de maneira diferente, eles controlam a matéria de um jeito que a gente não controla. Gente pensa logo no corpo glorioso de Jesus, né? depois de ressur ressurrecto. Né? É, e... E, e é ao mesmo tempo somos nós é, ao mesmo tempo somos mortais nós podem ser mortos né e é interessante que quando eles morrem eles ficam ansiando pelo corpo né que só vai voltar depois do final da história né quando tudo acabar então então, que ele cria uma, uma uma estrutura intermediária entre nós e os anjos né? como se fosse uma como se for, o que aconteceria ser né e aí a ideia da analogia é simbólica forte como produção quer dizer uma coisa que não existe né uhum. mas ao mesmo tempo ele compartilha do corpo né da, do universal corpo e do Universal Espírito. Né? Então eles são um meio entre nós e os anjos. E os Valar. Os Valar eles são um intermediário entre os anjos e Deus. Na Idade Média, para o professor Tomás de Aquino, para você retomar, ele vai falar uma angelologia em que os, os mais altos são os serafins, que eles ficam contemplando Deus. Né? Eles só contemplam a beleza de Deus né? e, e participam da glória de Deus. Eles são os caras que mais se aproximam da compreensão da mente divina, da essência divina. Então, eles são os caras que são os mais inteligentes. Uh, eles não têm poder de alterar a realidade. Eles não têm poder de alteração da realidade. E os Valar têm. Os Valar, no Silmarillion, participam da criação do mundo. Nenhum anjo na tradição bíblica faz isso. Verdade. Nenhum anjo tem poder de fazer isso. Deus não concedeu essa capacidade para nenhum anjo. De você juntar comigo a criação do mundo. Você participar. Eu te dou a honra de participar comigo da criação do mundo. Mesmo que seja só no ambiente espiritual, na mente de Deus, né, e não foi feito isso. E por quê? Porque ele concedeu o livre-arbítrio para os homens, para os elfos, para os anjos e para os Valar. Né? Só que o livre-arbítrio que ele deu para os anjos, por exemplo, na teologia medieval, os anjos podiam escolher uma vez só. Como eles não têm matéria, eles já conhecem a verdade, eles já conhecem as coisas. Então eles só escolhem uma vez. E uma vez que você escolhe, meu amigo, acabou. Já é eterno. É. A gente então, ele fala que, que Lúcifer é, Pecou eternamente, né? Por isso que não isso. tem volta pra ele isso. É. E por outro lado, os anjos que já escolheram Já estão livres, digamos assim, da tentação Porque eles já conhecem porque A gente só não conhece plenamente porque a gente tem matéria E isso enfraquece a gente A gente tem visão, a gente não consegue perceber diretamente Os anjos, como eles não tem corpo, eles se conhecem melhor Então a liberdade deles é mais dramática Nesse sentido Porque eles conhecem plenamente o que eles estão fazendo Por isso que não tem perdão como a gente está na matéria, a gente não conhece direito, então por isso que dá para perdoar, né? No nosso caso católico, a confissão, né? Não me arrependo, não vou fazer mais, peço desculpa, né? Quer dizer, e aí tento recuperar, né? E, e, enfim, é todo esse processo. Aí, de novo. Isso, vai ser assim para sempre, porque a gente tem corpo, né? No final das contas, só a graça de Cristo e aí, também pelo nosso esforço, né? No caso católico, essa ideia de uma confluência entre vontade e graça, né? É, para poder chegar à salvação, à santidade e tal. É, e os Valar, é, eles é muito interessante essa analogia. Por quê? Porque enquanto os elfos, eles nos falam da nossa é, analogia com o nosso corpo, com o nosso espírito, quer dizer, como seria se tivesse tivesse um espírito que durasse para sempre? Né? Como seria a valorização do meu corpo, da minha comida, né? do meu trabalho, do meu esforço? Né? Quer dizer, essa ideia de que tudo que eu faço tem um valor longevo. Quer dizer, então, é, nos provoca isso, né? Quer dizer, como seria essa beleza, essa esse, essa ética, né nesse sentido de mirar uma perenidade no tempo, mas ou menos ter preso. Isso né? que eles sofrem, eles ficam é, é, enfasteados, né? ficam chateados, ficam aborrecidos, porque tristes, deprimidos, porque não tem mais o que fazer é, <risos> por causa do mundo. Né? Por outro lado, os Valar nos provocam no sentido da liberdade. Quer dizer, o que é a liberdade? né Então a gente pensa assim, ah, os, os anjos não tem como escolher, mas os Valar principalmente os Ainur, né? Os Ainur tem essa... Mas os que vieram pro mundo, existe uma diferença entre os Ainur e os Valar. Ah, né? é, os Ainur ficaram lá com o Eru, na mente de Eru, digamos assim. Né? E os Valar desceram pro mundo. E Sim. quando os Valar descem pro mundo, eles absorvem o um corpo, eles têm um corpo. Então é como se fosse Satã encarnado. É. Né? Como se fosse Miguel encarnado. Né? Então tem, eles têm um vínculo, e esse vínculo do, com o corpo, ao mesmo tempo, é, que os torna muito poderosos, né? Os enfraquece também. Verdade. Eles, ligados, eles não têm mais essa ligação direta. Então, por exemplo, quando o Manuel vai querer é, criar o, o, o, os entes e as águias, ele tem que ir lá e rezar, né? Então, quer dizer, um anjo não precisa rezar, porque ele tá ligado com Deus diretamente, mas ele tem um corpo, mano, ele tá encarnado, então ele precisa rezar, mesmo sendo um Deus. Sim. É? E ao mesmo tempo, esse valor da... que o nosso corpo também tem que ser ligado ao nosso espírito, né? É, e ao mesmo tempo, você pensa assim: ah, o um perdão. Eu sempre me perguntei muito assim: é muito difícil, né? o Senhor dos Anéis, na obra do Tolkien, ter um, um, uma história muito bonita de perdão, de remissão de pecados, de redenção. Né? Um cara que faz uma besteira muito grande e se redime. Quer dizer, o um, um ex-orque, né? né? Por exemplo, assim, né? é muito difícil, né? O é um ex-demônio. Exato, Exato mas, mas ele tem um corpo, ele poderia fazer isso. Verdade, verdade. É, e, em, em, ele poderia. Né, se fosse nesse sentido é, é. ele poderia pedir né, e se recuperar até o pessoal fala assim ah, os Valar são muito bestas, ficam acreditando no Sauron ficam acreditando no Morgoth. mas é porque na verdade eles acreditavam que como estrutura corpórea, eles poderiam errar e poderiam se recuperar Sim. por exemplo, é o Aule né, o Aule ele faz uma abominação ele cria os anãos antes da, ele desrespeita abertamente a, a ordem do de Eru. você não vai criar porque eu vou criar eu vou criar diretamente meus filhos e eles vão ser os sencientes, eles vão ter a inteligência e, a, e a, o espírito próprio que nós temos, que os outros animais não têm. É porque e o Eru, Eru tava querendo, tipo assim, na, na Ordem, os elfos serem os primogênitos. Isso. Aí o Aule cria os anãos, aí, tipo, os elfos não são mais primogênitos. Ficou, ficou nervoso, né? É. E aí o que acontece? O Eru, ele pede perdão. E ele é perdoado. Um o anjo não... o Aule, é né O Auler, né? ele pede perdão para Eru, né, é, e, e um anjo nunca poderia acontecer isso, porque o um anjo já escolheu, mas como eles estão encarnados, mesmo eles sendo deuses, eles têm essa possibilidade de errar, de não perceber as coisas, né, e ele pede perdão e o Eluvata fala, olha, é, é quase como se... E aí a discussão do sacrifício de Isaac, né, e de Abraão, né, é, é uma emulação direta, quer dizer, o Tolkien ficava... até a gente falar né, as discussões sobre as negações do Tolkien, né, Uhum. que Ele fala, ah, não, não tem nada de celta, não, não tem nada do Anel dos Nibelungos, não, não tem nada de judeu, não, não é cristão, quer dizer, é, é, e essas negações que depois ele admite, quer dizer, o, o, é óbvio ali o sacrifício de Isaac, né, quer dizer, mas não no sentido de um homem, mas no sentido de um Deus encarnado, quer dizer, um Deus, né, quer dizer, e, e, e ele tá fazendo essa analogia, é, não só para nós, mas dialogando com todas as mitologias politeístas do mundo, né? Ele está abrindo possibilidades assim, olha, Até os deuses erram Porque os deuses não são plenos Os deuses, se eles se metem conosco Eles cometem erros, então eles não são deuses Então aí você precisa postular uma outra coisa Então nessa cadeia do ser né, Essa relação entre nós e os anjos Com os elfos no meio Quer dizer, os elfos entre nós e os anjos né, E os Valar Superiores aos anjos bíblicos Aos anjos cristãos E inferiores a Deus né? Então, é, é, essa analogia, que é também uma proposta né? criativa, não só uma maneira de interpretar, mas uma maneira de escrever, isso é a subcriação, é isso que ele fez, né? e isso é diferente de alegoria, não é só uma alegoria, ele criou algo novo, ele criou algo que não existia, que não dá para fazer, mas que ao mesmo tempo a gente fala, pô, mas dá para encaixar, cara porque tá falando de obediência, tá falando de criaturalidade, tá falando de corpo espírito, tá falando de dependência de Deus. Né? Mas é algo novo, é algo diferente. Né? Então essa liberdade, então é a mesma coisa do pecado original. Né? Você fala assim, o pecado original. Ah, o pecado. Aí você fala assim, ah, quando Melkor entra no mundo, né? A parte que Melkor é, fez na criação do mundo é, também ficou presa em Arda. É como se o pecado original de Adão que se espalhou para todos os homens, o pecado original dessa criatura diferente de um anjo, mais poderosa que um anjo, imaculou toda a terra, toda a criação divina. Então a criação é boa, mas existe um pecado original da existência. Não é? Quer dizer, da mesma maneira que existe um pecado original no homem, porque o primeiro homem pecou, o primeiro co-criador, o primeiro subcriador pecou. Verdade. É? E aí entra no mundo. Então, quer dizer, você, de alguma maneira, é analogicamente compatível com a ortodoxia. Né? então essa discussão mais teológica assim do Silmarillion e que está presente nessas nessas questões né por quê? porque no fundo em, em teologia católica a gente fala o actus essendi, que é a diferença entre fazer e criar né o homem faz as coisas né quem uhum. cria do nada é só Deus então por exemplo o o o, o, o Aule, ele fez os anões mas eles eram autômatos né eles só ganharam alma eles só ganharam espírito quando o o está bom como você me fez o sacrifício você mostrou que você está arrependido. Eu vou conceder, por amor, né, por graça... Que vou você... adotá-los. Vou adotá-los. Vou adotá-los. Adotá Cara, dá para fazer muita analogia, muita coisa aqui. Você falando de Aule, eu já pensei... Você falou do sacrifício de Isaac. Eu falei, Não, então, o Aule é Abraão. Então, já começa a viajar, assim. É um negócio muito louco. Quem lê a Bíblia, assim, depois... Quem, tipo, lê, gosta de estudar, assim, tem prazer, né? É, depois, lê Tolkien, começa a enxergar um monte de coisa, por mais que Tolkien, às vezes, não teve intenção mesmo, né? Às vezes, ele não teve intenção, mas a gente começa a viajar, né? E, é, e isso que é o, algo muito bonito da obra de Tolkien, é dar essa liberdade pra gente poder viajar mesmo. Às vezes, é. viajar até na maionese, né? <risos> é que eu falo, as negações de Tolkien. Ele fala assim, uma vez o cara falou assim, olha, Moriá, É a mesma coisa que o Monte Moriah? Até parece a palavra, né? É, ele falou, não, não tem nada. mas se você olha a história dos anãos, e ele mesmo, depois, numa carta, vai falar, é, a língua dos anãos é inspirada no hebraico. No hebraico, é. É, é. Essa coisa do edílio, de não Sim. ter povo. E uma diferença importante, quer dizer, por que que os, os Valar, é, eles são entidades separadas, eles são personagens separados de Eru, é, e eles são dependentes de Eru? Justamente porque eles só podem dar a chama imperecível, the imperishable flame, que é, segundo... O, o, alguns autores que estudam Tolkien, é o Espírito Santo, uhum. né, do vazio, ele joga no vazio, né, e cria o mundo. Quer dizer, os Valar eles só podem imaginar, eles só podem ajudar com o um processo imagético, né. Quem traz para a realidade, para existência, ou seja, quem pode criar do nada, é só Eru. É Heru. por isso que Melkor tem inveja dele, né? O Morgoth uhum. tem inveja porque assim, meu, eu consigo entender tudo, eu consigo viajar tudo, eu consigo organizar, mas eu não consigo criar a vida eu dependo da vontade de Eru, eu não posso dominar Eru, né, é, e, a, e o Aulê entendeu isso, tanto que o é só dizer: tá bom, errei, eu vou matar esses negócios porque eu não posso, quer dizer, ele <risos> pega o machado para matar, como se fosse Abraão e Isaac mesmo, né, é então essa relação dos anãos com o judeu, com o Antigo Testamento? É, <risos> tem ligação sim, né, né? <risos>